Olá, eu hoje vou-vos dar ideias para vocês preencherem os vossos cadernos, que é uma coisa que vocês já me pediram há algum tempo, desde que eu fiz aquele uh, tutorial de decoração de cadernos, por isso já foi há algum tempo. Achei que seria interessante dar-vos dicas à medida que vos mostro os meus cadernos, porque eu tenho imensos, cada um tem o seu propósito e eu adoro isso, eu gosto de ter um caderno para cada coisa, por isso achei que vocês iam gostar deste vídeo. E é isso, vamos começar. O primeiro caderno que eu vos quero mostrar é um caderno... Deu para um ano da minha faculdade. Eu na faculdade usava cadernos. Caderno? Usava um caderno e uh, dava-me para o ano inteiro, basicamente. O meu primeiro caderno, acho que foi no primeiro ano, foi este. Tem uns stickers da Witch e da Esmeralda, não sei porquê. Um, é da Muluskin e é de um conjunto de três cadernos ou dois cadernos. já tenho aqui o outro, é um cor-de-rosa. Uh, mais escuro, depois um cor-de-rosa mais claro, acho que são dois, não tenho bem a certeza. Aqui dentro tenho mais stickers, <risos> adoro stickers, by the way. Isso foi no meu primeiro ano de faculdade, por isso eu tenho aqui todas as informações para não me perder basicamente na faculdade e para saber o que dizer na Secretaria. Por exemplo, aqui tenho um mapa um, da escola, <risos> com o número das salas, os pisos, e antes de começar a faculdade foi o que me manteve assim mais relaxada, porque estive a criar este caderno e para me ajudar e coisas assim. À medida que eu fui começando a, a aprender algumas coisas, comecei a desenhar também neste caderno e a colori-lo e a fazer desenhos na aula. Mas sim, a primeira ideia que eu tenho para vocês é criarem um caderno especialmente para a vossa escola, um, principalmente vocês andarem na faculdade porque é um bocadinho mais fácil, vocês não têm livros, vocês não têm... Vocês só, basicamente só têm que ouvir o professor diz e fazer apontamentos, e hum, acho que um caderno destes dá perfeitamente. Por exemplo, no meu último ano de faculdade, eu utilizei apenas um caderno, este aqui pequenino, e deu perfeitamente para o que eu queria. Não é o caderno mais bonito do universo e é quadriculado, por alguma razão. Gosto de o ter perto de mim porque eu apontei coisas muito interessantes de várias aulas. Acho sempre bom vir aqui e rever alguma matéria. E eu na primeira página, isto aqui foi muito antes do Bullet Journal, <risos> uh, mas eu já tinha este tipo de método e tenho aqui deste lado a dizer que o cinzento é para a teoria e a história de cinema, o verde é textos de artista, o que é também uma cadeira o quanto rolas em é narrativas visuais, o azul metodologia do projeto e assim no topo da página vocês conseguem encontrar esses quadradinhos pintados da cor e assim é mais fácil de ver a matéria que está aqui e a cadeira a que corresponde e é isso, primeira dica Este caderno que vocês já viram no outro vídeo e ficaram um bocadinho entusiasmados é o caderno basicamente da tese do projeto final eu acho mesmo muito bom vocês terem um caderno específico para isso eu estou outra vez a falar basicamente em faculdade não me lembro se no secundário eu tinha um Projeto Final. Uh, talvez sim, não sei. Mas eu gostei mesmo muito de ter este caderno, especialmente para o meu Projeto Final de Pintura. E vocês estão a ver que este caderno tem uma capa muito estranha. O meu trabalho de pintura tinha este tipo de matéria, assim, com muita textura e curiosidade. Eu fazia a minha própria matéria, estas coisinhas, e neste caso ela queimou um bocado e ficou, acho que utilizei muita cor e ficou preto. Por isso achei que seria interessante imitar os cadernos pretos e colocá-lo nesse caderno final do projeto. Acho que ficou super interessante. E como devem imaginar aqui dentro tem uh, textos que encontrei que, que eu achei que seriam super interessantes para o meu projeto. E esta página por acaso veio daquele caderno que eu vos mostrei da minha faculdade, fiz lá uma coisa que faria todo sentido para este caderno, por isso arranquei a página e colei. Aqui tem algumas experiências uh, com tinta, comecei a colocar também as minhas experiências de matéria, com mais texto, e mais experiências com várias cores, mais experiências, e acho que é super interessante, por isso esta seria a minha segunda dica, um caderno específico para um projeto final de curso, continuando no mesmo uh, continuando na mesma linha de pensamento, basicamente, eu fiz este caderno com vocês num vídeo e ficou super interessante, mas aqui dentro eu estava a usar para coisas específicas. Este é o meu caderno de código, <risos> é um caderno muito simples, só tem folhas, isto também é musquino, pensou eu, exato, é musquino e este aqui é, é o conjunto de três que eu estava a falar, um, mas é, é só folhas brancas com caneta preta, acho que nem... Mudei, acho que nem sublinhei com outra cor, acho que não era preciso. E é outra coisa que eu vos quero dizer: se vocês tiverem um, uma disciplina específica que ou seja mais difícil ou que tenha muita informação e que não caiba no vosso caderno um, com todas as matérias, que for um que precisa de um caderno específico, acho que seria uma ideia para num caderno assim um bocadinho mais fininho e utilizarem só para isto. E um, é isso. E agora vamos mostrar um caderno que eu já não toco há anos, mas que achei, achei que seria super interessante vocês verem. Esse caderno foi uma amiga minha de secundário que me ofereceu e eu nessa altura estava um bocadinho obcecada com macramé, que é basicamente a arte de dar nós, <risos> para fazer pulseiras, para fazer outro tipo de coisas. Achei que este caderno seria super interessante se eu fizesse esquemas de como os nós são feitos, porque existem vários tipos de nós. Então, se vocês entrarem aqui dentro, vocês conseguem ver os esquemas Uh, dos nós, como criar uh, os nós específicos e eu adoro este caderno, <risos> é como se eu tivesse um livro de macramê mas feito por mim, que eu acho que é super interessante, por isso se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostassem que houvesse um livro sobre isso, façam vocês. Este caderno foi uma vlogger que me deu uh, e era blogger barra colega de faculdade, por isso não é tão estranho. Quando eu fiz anos ela deu-me este caderno, que é super bonito e tem uma ilustração da Alice no País das Maravilhas, que eu acho super interessante. Eu estava a ter uma cadeira de fotografia, que era fotografia analógica e decidi fazer a revelação na minha casa de banho. Era o único sítio onde o espaço era, era meu, por isso eu podia fazer o que eu quisesse. Por isso, este caderno é uma de fotografia analógica, o que eu acho que é super fixe. Basicamente o que aqui tem, o que é que eu tenho que fazer para as coisas correrem bem, porque existem três tipos de químicos e o rolo tem que estar nesses químicos durante um período de tempo específico e tem que ter uma dose específica. Então eu fiz aqui a primeira experiência, os materiais que são precisos e assim. E como caiu aqui um bocadinho de químico, e eu até tenho medo de abrir este caderno, um, ficou o meu caderno de fotografia. Eu acho super interessante ter assim, um pequeno manual que me diz o que é que eu tenho que fazer para regular fotos. Seria outra ideia para vocês. Neste caso é fotografia, analógica, mas vocês podem escrever aqui o que é que vocês têm que fazer para ter o efeito boquê atrás de vocês. Por isso vocês podiam ter assim um caderno super bonito para fotografia. Eu sei que vocês adoram, por isso... É assim um pequeno manual de fotografia, acho que era super interessante. E agora vou mostrar o pior caderno, o caderno mais feio. E ele tem assim esta capa que é um divisor amarelo daquelas capas de argolas, porque a minha capa caiu e este caderno deve ter custado menos de um euro E eu precisava de um sítio para escrever as minhas ideias para vídeos e assim, por isso este caderno que está cheio. É só ideias para vídeos, vídeos que eu fiz e se vocês forem youtubers, acho que vocês deviam ter assim um caderno e bloggers também com ideias para posts. Mas vocês podem fazer disto o que vocês quiserem, é ideias para qualquer coisa. No meu caso é ideias para vídeos e ajudem imenso, se vocês não têm noção. Isto aqui está cheio, acho que desde 22 de setembro de 2015. E isto está completamente cheio de ideias para vídeos e acho super interessante ter isto. Eu comecei a utilizar este caderno para ideias para vídeos porque este caderno está um bocadinho urgente, mas eu volto sempre a este, porque eu tenho tanta informação. Para além de ideias para vídeos, tem também um, coisas que eu fui aprendendo sobre fotografia, sobre Photoshop, sobre Illustrator, sobre Lightroom, e gosto imenso de voltar a cabo, tem imensa informação útil. Este caderno, embora seja o mais feio, é um dos meus preferidos. E se eu mudasse de capa, se calhar ficava ainda melhor, mas pronto. E pronto, como eu vos tinha dito, eu tenho este caderno, que era supostamente a continuação daquele, que é muito mais bonito, claramente, mas depois pensei, oh, não vou ter um caderno igual, por isso que eu fiz foi criar o um caderno de doodles, doodles, e acho que está incrível. É super relaxante chegar aqui desenhar o que eu quiser, porque basicamente os doodles é desenhar o que de ser e tens que preencher a página, pelo menos, o meu exercício é esse, preencher a página, e também tenho este aqui com um donut super fofo Esta seria outra ideia para vocês, criem um caderno específico para doodles. uma forma de relaxar, mesmo que vocês não tenham qualquer base de artes, acho que é super bom vocês poderem chegar a casa e desenhar o que vocês quiserem, relaxar, pelo menos no meu caso eu relaxo imenso. Próxima ideia. Outro caderno que eu tenho é um caderno de, uh, basicamente... <risos> É um caderno de ícones, e desenhos e ilustrações, uma coisa mais elaborada, basicamente. Há uma altura que eu estava a criar muitos ícones no Illustrator. A primeira página é ícones de comida, que acho que está super engraçado. Depois comecei a fazer alguns logs para mim e para o Nuno. O Nuno não precisa, mas achei interessante. Aquele desenho que vocês viram na minha conta de ilustração. Primeiro em caneta e depois passei para o Illustrator e transformei em digital e acho que o resultado ficou incrível. Eu não sei se isto é relaxante para vocês, mas para mim ter um caderno deste, e poder desenhar o que eu quero embora este seja um bocadinho mais elaborado, é super interessante e eu gosto mesmo muito. Diga-me nos comentários se vocês também gostam de ter assim um caderno, mesmo não sendo de artes. Posso caderno, e outra ideia para vocês, é criar um caderno de recortes. O que eu tenho aqui são pedaços coisas um, que eu achei o padrão interessante ou a cor interessante. Como eu trabalho muito com o Illustrator e gosto muito de fazer padrões, acho que isto é muito interessante, mas, por exemplo, se vocês não tiverem este gosto de padrões e cores e assim, o que eu vos aconselhava era, no vosso diário ou no vosso bullet journal, vocês podiam recortar coisas do vosso dia-a-dia, -dia. por exemplo, recebem uma carta, vocês podem retirar o selo e colar. Vocês recebem uma prenda, podem recortar um bocadinho do, do papel de embrulho e colar. E vocês vão sempre lembrar desse dia, porque vocês têm aqui no, no vosso bullet journal, por isso recortes é das coisas mais interessantes de sempre. E colar selos acho que é super interessante, por isso é outra ideia para vocês. Outra coisa que eu vos aconselho é andar sempre com um mini caderninho perto de vocês. Eu neste caso uso para fazer desenhos, tenho aqui alguns cates super fofos, e uma menina que me é pessoa desenhar, não sei porquê. Quando vocês estão no sítio então estão à espera de alguém, estão a fazer tempo, se vocês tivessem um caderninho assim, vocês podiam desenhar, vocês podiam escrever qualquer coisa. Esse tipo de cadernos dá para toda a gente, vocês podem escrever para os vossos blogs, ter ideias para fotos, fazer doodles, fazer desenhos mais elaborados para depois passar para um sítio maior. Vocês podem fazer aqui a vossa lista de compras, existem muitas ideias para cadernos e os cadernos são coisas incríveis que eu adoro e gosto de ter cada caderno para coisas específicas porque eu olho para ele e sei o que aqui contém e eu acho isso absolutamente incrível. Eu ainda tenho muitos cadernos que as pessoas gostam de mudar cadernos ainda bem, mas eu tenho demasiados cadernos e ainda compro mais. Os últimos que eu comprei <risos> são super queridos. É um pack um, de dois cadernos, um com um padrão floral e outro com uma miúda super gira. E diz na capa da Girl Boss com o Girl Arriscado porque somos da Boss sempre. Um, e eu achei-os super interessantes e embora tivesse imensos cadernos, acho que não faz mal juntar estes. Ainda não comecei porque até tenho medo de, <risos> de os começar porque eles são tão bonitos e tenho medo de fazer um. Descrever alguma coisa errada ou desenhar alguma coisa errada, por isso si. ainda não sei como é que eu vou usar, mas de certeza é que vou usar em breve. Sou uma ilustradora de Lisboa e eu vou deixar os links na descrição se vocês quiserem ver, porque. Adorava. Um, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, fazer like e coisas assim, com ajuda -se. E vemos no próximo vídeo. Oh, oh, oh. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time.